Atos do 7 de setembro se transformam em preocupação internacional. Pois é, tem gente com medo desses protestos que estão sendo instigados pelo imbecil que está na presidência do país para o próximo dia 7 de setembro. E parece que o Bolsonaro está dando até o um ultimato para os ministros do STF. Olha só o tom ameaçador dele. Após o 7 de setembro... O que ficará para todos nós com essa demonstração gigante de patriotismo visto em todos os quatro cantos do nosso Brasil, eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar, desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Oh, que medinho! Bom, podem ficar tranquilos pessoal, pois não haverá golpe algum no dia 7 de setembro. O único golpe que teremos será no máximo uma ou outra chifrada entre os vagabundos que resolverem ir para as ruas para mostrar o seu amor a esse corno. Aliás, o que será que esse pessoal que ainda apoia o Bolsonaro tem para comemorar no dia 7 de setembro, hein? Será que é a previsão de mais de 7% para a taxa básica de juros para 2021? Será que é a estimativa de mais de 7% para inflação? Ou será que é o preço da gasolina acima dos R$ 7,00? Fui!